Você pediu e a gente atendeu, enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes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 utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique os seus amigos para genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez diária. Mas corra, porque é por tempo limitado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é a nossa live mais esperada: as melhores ações para você investir no mês que entra, neste caso, outubro, já que é ao meu lado. Meu amigo Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise, boa tarde, boa tarde a todos que nos estão nos acompanhando. Realmente, Denise, é uma live muito aguardada mesmo depois aí de um setembro super difícil, tá? Mas, enfim, é, espero conseguir compartilhar aqui com todas as informações necessárias, porque pelo menos o mês começou com uma cara boa, Denise, vamos ver se continua, e abrindo aspas, muito bonita a sua camiseta, eu também quero uma. <risos> Hashtag eu também quero, né? Essa aqui é uma experimental, não tem muitas não, mas vou ver se descola uma para você, Felipe Legas. Gente, é o seguinte, então, é, o Vilegas, vocês sabem, tem a carteira recomendada, que tem diversos subíndices ali dentro. né? Tem carteira de ações, carteira de small caps, micro caps, GTFs, um monte de coisa que a gente vai destrinchar aqui nesse nosso encontro. Mas, Felipe, como sempre, a gente sempre abre esse, esse nosso encontro mensal pedindo para você dar uma geralzinha, mesmo que setembro tenha sido assim meio negativo, meio capenga, dá uma geralzinha no que foi setembro, para depois a gente embalar. Na, na perspectiva e no que, que você está acreditando para o mês de outubro, por favor. Perfeito, Denise Deilson. Consegue compartilhar aqui a minha tela? Apesar do, de dezembro ter sido negativo, Denise, tem muita coisa que aconteceu, então é importante a gente compartilhar. Pessoal, estou aqui no site da Genial Investimentos.com.br para acessar o nosso conteúdo. É só aqui na, na aba Conteúdo Genial. Analisa e quando você desce aqui a página. Está aqui, ó, carteiras recomendadas, carteira recomendada de ações referente aqui ao mês de outubro. Eu vou passar esse link para o Derilson aqui no nosso chat interno. Ele passa aí para vocês, caso vocês ainda não tenham recebido. Bom, Denise, é, até o que dá o título aqui, né, a, a essa carta que eu escrevi aqui para o pessoal, tempestade perfeita. Então, realmente aconteceram uma série de fatores que acabaram, acabaram corroborando para esse movimento de baixa, não somente do Bovespa mas para as ações né, de maneira geral no mundo. E um desses motivos, né, que é um, o primeiro que eu trago aqui, é a questão americana, né, o famoso tapering. O que é o tapering? É o processo de retirada de estímulos. Desde o ano passado, quando o mundo foi impactado pela pandemia da Covid-19, e aprendendo com é, o, o passado, né, o Banco Central americano resolveu o quê? Estimular a economia através da redução da taxa de juros e injeção de recursos na economia. Só que isso não é para sempre, né, Denise? O dinheiro, ele não é infinito, ele nem pode ser. É, porque se, isso, se ele for infinito, a gente iria conviver num processo inflacionário gigantesco. Então, como o FED, o Banco Central americano, já está de olho aí na inflação, já está começando a identificar fatores pelos quais ele acredita que esses estímulos não seriam necessários. É, ele já foi dado aí como claro que ele vai começar em breve esse processo de retirada de recursos da economia global. E isso tem um impacto, Denise, o um impacto que a gente começa a monitorar é o que? É de valorização do dólar, que eu trago aqui nesse, nesse, nesse gráfico, né? o dólar index que é, uma, é o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro. Veja aqui no gráfico né, que ele começa aqui a passar por um momento de valorização. Isso aqui tem duas justificativas. Né? A primeira é que essa valorização ela, ela acontece frente a, uma, a um ambiente de mudança de cenário, ou seja, sempre que há mudança, o investidor ele tende a ficar mais conservador, e por conta dessa expectativa de aumento de juros, redução de estímulos, o dólar né, ele, ele ficaria mais escasso, ele tenderia a se valorizar. E é importante dizer, pessoal, quando o dólar se favorece, quando o dólar sobe, isso acaba sendo negativo para economias emergentes. Outro também que a gente está de olho é na taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Vejam que lá na época da pandemia, ó, ela chegou a ser negociada a 0,64, hoje negociada ali na faixa de 1,50, e esse processo dá pelo mesmo motivo retirada de estímulos, isso faz com que aconteça uma expectativa de alta dos juros lá nos Estados Unidos. Tá? Uma das ações, um dos, um dos setores que mais sentiu foram as ações de tecnologia nos Estados Unidos, né? isso se dá pelo fato de que, como as empresas de tecnologia, os fluxos de caixa futuros são maiores, mais espaçados, qualquer oscilação nos juros faz com que aquela continha do valuation pese mais sobre esse tipo de empresa, então foram as ações que acabaram tendo, olhando para o mercado americano, S&P, Dow Jones e Nasdaq, foi o setor, o tipo de empresa que mais caiu. E também, Denise, a gente acabou monitorando o quê? Uma série de revisão nos ganhos né, esperados para as empresas, ou seja, mudança de ciclo à vista. Aí eu trouxe esses dois gráficos, esse último aqui, que mostra a correlação negativa que existe, quando a Nasdaq sobe, a taxa de 10, de 10 anos né, cai. Quando a taxa de juros de 10 anos sobe, a Nasdaq recua, apenas para justificar aqui essas minhas expectativas. Outro tema que foi muito comentado é, no mês de setembro foi a repercussão da Evergrande, maior empresa de construção civil lá da China. Ela que, somente, somente ela, tem mais de 300 bilhões de dólares em dívida você tem uma ideia, Denise? O Brasil, em reservas internacionais, ele tem 350 bilhões de dólares. Ou seja, essa empresa, só de dívida, tem quase o que o Brasil tem de reservas internacionais. E só para concluir essa essa visão sobre China, pessoal, que eu acho que é super importante a gente a gente a gente compartilhar isso. É, desde a divulgação do plano, eu não vou saber falar, mas é pro, do plano de cinco anos que a China tem de 2021 até 2025, um, da, uma, um dos objetivos dela é a prosperidade comum e a mudança aí nas suas matrizes energéticas e uma mudança, por, por, é, por consequência, no, no seu modelo econômico. Toda grande mudança que está acontecendo, ela deixa suas marcas. A Evergreen mostra um sinal claro de que o governo chinês quer tirar esse perfil especulativo do mercado imobiliário. Ele quer tirar isso, ele quer, ele quer se tornar uma economia menos poluente e menos dependente do setor de construção civil. Tá? Então, por conta disso, eu, eu acredito que a gente vai começar a ver daqui para frente diversas alterações nos portfólios. Tá? Não de maneira rápida, né? mesmo porque esse processo não acontece do dia para a noite. Mas mudanças vão acontecer. E sabendo que a China hoje é o principal consumidor de commodities, de maneira geral, do mundo... Um perfil aí de mudança do seu principal consumidor vai gerar mudanças aí sobre, ah, sobre o mundo né, em relação à oferta e demanda. Então, isso, pessoal, acho que é importante a gente acompanhar, porque o mundo, né, dentro desse processo de mudanças, ele passa por isso deixa suas marcas, né? E a principal marca que a gente está acompanhando é a questão inflacionária, que ela se dá por esse choque entre o que é ofertado hoje e o que nós temos de demanda, né? veja que o tema estágio inflação, que é o que acaba se traduzindo num cenário em que a inflação é persistente e o crescimento econômico ele não acontece é, de maneira saudável, isso é o pior cenário que poderia acontecer é, no mundo dos investimentos. Então essa mudança no perfil de consumo no foco que nós estamos observando hoje de China, vai trazer as suas consequências. E essas mudanças vão trazer, aí, digamos, o um maremoto para o mar dos investidores, para o mar de investimentos, e é super importante a gente estar atento a isso. Tá? Então, aqui eu trago alguns gráficos que eu peguei aqui é, no, no Twitter, na internet, que fala que inflação realmente é um problema que está atingindo não somente a China, está atingindo os Estados Unidos, a Europa e também a o Brasil. Tá? Então vamos ficar de olho. Não vou, não vou explorar aqui cada um desses gráficos, mas eu deixei aqui tudo explicadinho para vocês. tá bom? É, e outra coisa que me chamou a atenção no mercado chinês, é, asiático, perdão, por exemplo, é a Bolsa de Hong Kong, que dentro desse processo de mudança da China, a Bolsa de Hong Kong negociando hoje a níveis muito próximos da pandemia da Covid-19. Tá? Veja aqui, por exemplo, a Alibaba, um dos maiores e-commerces do mundo, negócio valendo menos do que o Walmart, Denise, você já viu isso? Em que mundo nós estamos vivendo? Né? É um mundo de transição, né? é um mundo em que o governo chinês está adotando várias medidas para tentar mudar a matriz econômica chinesa, está, é, digamos, numa postura mais intervencionista, e por conta disso, isso acaba afastando os investidores. Eu confesso que eu não, não esperava que isso fosse acontecer, Denise, o Alibaba, que valia aqui quase um trilhão né, de dólares, lá um pouco mais da metade de 2020, hoje chegou a valer depois de cinco anos menos do que o Walmart. Tá? Então, quem sabe... Então, a proposta que eu, que eu trago aqui para vocês, na verdade, pessoal, é a seguinte, teremos uma nova China daqui para frente? Como essa China vai se comportar? E essa mudança da matriz energética, sim, ela deve existir. A gente deve, sem suma de dúvida, caminhar para um mundo menos poluente. Só que a maneira com que ela está acontecendo hoje é a correta? Lembrando que todo o processo inflacionário, pessoal, ele penaliza quem mais? Ele vai penalizar mais as pessoas menos favorecidas, tá? com custo de energia mais cara, com custo de um alimento mais caro. Então, é um ponto que eu trago aí dentro dessa carta para vocês, para nós refletirmos em relação aos investimentos e também a parte social, tá bom? Uh, bom, então esses foram os principais temas, aqui no Brasil também importante a gente comentar, é, a gente vem passando desde o mês de junho por um processo super difícil, em que nós temos como principais impactos a questão da crise hídrica, então esse é um evento temporal, se São Pedro ajudar, a gente vai, começa a entrar agora numa temporada mais chuvosa, já olhei aqui no meu aplicativo de tempo, Denise, não sei se você viu o seu, mas para semana que vem, todo dia aí deve chover, então é até meio engraçado a gente falar isso, mas é o seguinte, pessoal, quanto mais a gente vê chuva, né, chovendo mesmo, né, com qualidade, mais positivo isso é para a visão em relação à nossa bolsa, então vai ter uma correlação inversa, uma, uma mesma correlação, quanto mais chover, mais probabilidade de a gente ver um, um clima mais positivo na Bolsa. Isso porque a crise hídrica, pessoal, quer queira ou quer não, ela acaba tendo um efeito também inflacionário, porque ela aumenta a inflação, aumenta o custo de energia e diminui a expectativa de crescimento. Uh, inflação, como eu já trouxe lá de fora, também é um problema aqui no Brasil e a grande, o grande questionamento que nós temos é que o mercado hoje é, está um pouco com um o pé atrás em relação a postura do Banco Central Brasileiro sobre o processo de normalização dos juros, de alta de juros. O mercado está cobrando um pouco mais. É, hoje, inclusive, né, o Roberto Campos fez uma, teve uma participação no evento privado e ele passou uma mensagem construtiva. Né, ele disse que sim, vai fazer o que for possível para conter a inflação e isso acabou transparecendo de maneira positiva para o mercado. E por fim, Denise, e, e não menos importante, é a questão da crise institucional, a questão do governo já olhando aí para as eleições de 2022, e isso de certa maneira tra trazendo uma imprevisibilidade muito grande para o mercado sobre o compromisso fiscal. Tá? Não quero entrar aqui nos detalhes, acho que política é um tema super sensível, mas entendam que o que fez a Bolsa brasileira né, sair dos 131 mil pontos para os 107, 110 mil pontos, além desse cenário internacional que foi é, ficou bastante evidente agora no mês de setembro, mas desde junho, a gente tem, a gente foi, é, teve esse problema sobre conflito entre os três poderes, flat com o teto dos gastos, então tudo isso contribuiu para que a gente tivesse aí um, um período, né, um trimestre bastante negativo. Tá? E é isso, Denise. A princípio, acho que esse é o resumão do mês de setembro. Não sei se você já quer que a gente comece aí a falar um pouquinho das estratégias agora para o mês de outubro. Sim, é, gente, super obrigada, Viva esse geral, é bom a gente entender por que, que as coisas acontecem, o que está que pegando, né, para a gente entender o contexto de tudo que embasem os preços das ações. Mas vamos lá, então, para as carteiras? Vamos lá, então, Denise. Então, falando um pouquinho das estratégias, tá? É, o que, que a gente vislumbrou diante desse cenário de muitas incertezas? Bom, pessoal, a questão é a seguinte, foi muito difícil tá, da gente fazer as carteiras, porque diante de diversos fatores de risco, China, Estados Unidos, Europa, inflação, Brasil. É, se a gente só vê as coisas ruins, a gente não escolhe nada, a gente fica fora do mercado. Então, levando em consideração que dentro de uma carteira de ações, é, a gente, a gente, o investidor ele quer estar posicionado, a gente precisa se apegar a um fator de risco e acreditar que esse fator ou já está mais, mais bem absorvido pelo mercado, ou que por uma questão de, de tempo, né, de, de aprendizagem do mercado, existe uma possibilidade de que a gente não tenha nenhuma deterioração adicional ou que qualquer notícia positiva, por menor que ela seja, isso já seja o suficiente para a gente conseguir uma melhor performance. Então, dentro desse cenário, Denise, eu me apeguei a duas questões. É, levando em consideração que o Brasil já hoje segue bastante descontado frente aos seus pares globais, que agora começam a entrar dentro de um cenário mais negativo por conta de inflação, questionamento de crescimento, eu apostei neste fator como um fator que é o famoso né, no news is good news, ou seja, nenhuma notícia é uma boa notícia. Se a gente, porventura, conseguir migrar para um cenário de menos instabilidade sobre as questões políticas, mesmo que não tenha uma melhora, uma virada de chave, uma mudança, eu vejo que isso poderia ser positivo para os ativos brasileiros, sabendo que o mercado ele sempre exagera para ambos os lados. Então, se até o mês de setembro a gente entrou numa espiral muito negativa para frente aí, aos eventos internos e depois os eventos externos, olhando na linha do tempo, em que o tempo de maturação que nós tivemos de fatores negativos aqui internos, eu acredito que existe uma maior probabilidade de o mercado ou, por ele já conhecer e já ter precificado o pior, que a gente consiga vislumbrar um cenário melhor daqui para frente. Então, eu me apeguei a essa situação, tá? de que a ponta longa da curva de juros, que foi o que impactou o mercado brasileiro por conta de inflação, alta de juros, risco interno e risco externo, numa simples melhora né? de uma, é, de, desse ponto, eu acredito que isso poderia ser positivo para alguns setores aqui no Brasil. Bancos, Setor de, eco, de, de, setor de varejo, é, imobiliário e também ah, as, empresas, as empresas do setor elétrico e as small caps. Tá? É, por conta do evento China e por conta desse ciclo econômico global que nós podemos entrar, eu diminuir a exposição, obviamente, dentro das possibilidades de empresas ligadas a materiais básicos e ligadas ao setor industrial, principalmente aquelas empresas que, tenha, que dependam muito da indústria automotiva, por exemplo, que é uma indústria que, por, por conta dos problemas nas cadeias produtivas e dessa questão inflacionária, são setores que eu ainda acredito que possam demorar para reagir. E um fator importante, Denise, que eu queria compartilhar com todos, é esse gráfico aqui que eu achei bastante interessante. O que, que, o que, que esse gráfico mostra para a gente? Nessa linha aqui, azul escuro, azul marinho, é, o Ibo, é a oscilação do Ibovespa, tá, em base 100%, agora no, meio, no, no ano de 2021. E essa linha azul clara, eu peguei o retorno médio do Ibovespa entre 2011 e 2020. E o que ele mostra para a gente? Esse gráfico mostra que, na média dos últimos 10 anos, o Ibovespa, ele consegui, ele, no último trimestre, ou seja, outubro, novembro, dezembro, e até meados aqui do carnaval, ó, metade do feve de fevereiro, é uma janela de sazonalidade em que a Bolsa normalmente tem um desempenho mais positivo. Ao contrário do que a gente sempre presencia entre os meses de maio a setembro, que é uma época em que, na média, o Ibovespa tem um retorno negativo. E se você parar para pensar, é bem isso que aconteceu nesse gráfico. Né? De outubro até metade de fevereiro, de, é, uma época positiva, entre fevereiro a maio, é zero a zero, é neutro ali, um ano sobe, outro outro ano cai, mas normalmente a partir de maio até setembro a gente tem uma janela mais negativa e a gente poderia, quem sabe, estar próximo desse ponto de inflexão, tá bom? Então sobre as nossas carteiras, pessoal, de maneira geral, quais foram as estratégias? É, como o mercado ainda continuou caindo no mês de, de setembro, isso na minha, na minha visão abriu oportunidade, da gente buscar alocações em empresas mais consolidadas, é o que nós chamamos de large caps ou blue chips. Então, as nossas carteiras, elas buscaram né, nessas blue chips algumas oportunidades, diminuímos o nosso perfil de risco, é, saindo um pouco de micro caps e small caps, e migrando para essas empresas mais consolidadas e dentro dessas das nossas estratégias setoriais, nós aumentamos a nossa exposição ao setor financeiro, bancos e seguradoras, tá? e diminuímos dentro das possibilidades as nossas posições é, que nós tínhamos ou no setor industrial ou no setor de materiais básicos por conta do efeito China e também do efeito Estados Unidos. Denise, enfim, eu não, não, não sei se faz sentido assim a gente passar carteira por carteira, afinal são várias, mas em linhas gerais essa é a estratégia, eu quis trazer aí para o pessoal, se caso eventualmente eles tiverem alguma dúvida, não sei, sobre alguma empresa, alguma carteira, a gente passa aqui. Tá, o que tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, por exemplo, é Felipe, furar o teto de gastos, né, já está precificado? Ó, oh, Denise, assim, é difícil falar se já, o, o quanto que está precificado, mas eu vejo, na minha opinião, que o mercado ele já considera uma probabilidade no preço, né? uma probabilidade entre 80 e 90%, vamos dizer assim, do teto não ser respeitado. Então, qualquer notícia que nós tivermos é, de que haverá um compromisso ou alguma solução que não necessariamente seja estourar o teto ou respeitar o teto, mas que ela venha é, para o mercado e o mercado aceite essa proposta, eu vejo que isso já seria o suficiente. Tá? Então, o que eu acho que, é, o que eu acho que o investidor precisa entender é o seguinte. Se for confirmado que o teto vai ser estourado, é, ainda há espaço para uma queda? Sim, há espaço para uma queda, mas boa parte dessa queda, desse real efeito que isso teria na Bolsa brasileira, isso de certa maneira já vem sendo antecipado desde o mês de julho, tá bom? E aquilo? Se não houver nenhum avanço em relação a esse tema ou, ou algo próximo do que o mercado já precifica hoje, isso poderia dar uma visão, quem sabe, mais construtiva. É, uma frase que eu gosto de dizer aqui, o mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo no escuro. Então, essa precificação que a gente tem hoje do Ibovespa não é necessariamente é, por conta que o mercado acha ruim o, o, furar o teto. Sim, ele acha, tá. mas o que causa maior impacto é a incerteza sobre se a gente vai ou não furar o teto. Então, se a gente tiver alguma solução para esse caso, seja ela qual for, isso de certa maneira vai ser positivo, porque o mercado vai conseguir se preparar frente a essa nova realidade. Vilegas, blonde pergunta. Vilegas, no caso de transmissoras de energia, alguma recomendação na carteira, elas são afetadas também pela alta dos juros? Tem o um foco em dividendos. Isso, no caso, Denise, a, a, a parte de transmissoras de energia, a gente, vai, a gente fez alocação aqui na carteira de dividendos. Tá? A carteira de dividendos ela tem hoje Taesa, né? Como, a, que seria a transmissora, perdão, Taesa. A gente tem CESP, que é uma empresa de, de geração de energia, Copasa, a empresa de saneamento, a Cirela que é de construção civil, e a gente incluiu a Itaúsa. Tá? Então, é, as transmissoras eu vejo que, apesar de elas darem esse perfil conservador para carteira, são boas pagadoras de dividendos, mas ao mesmo tempo a gente está dentro de um, de um ciclo de alta da Selic. Ou seja, o investidor realmente ele vai escolher o que, que vale mais a pena: comprar uma renda fixa, investir numa renda fixa ou investir numa ação. Mas, por conta disso, as transmissoras, elas faz, fazem parte da nossa carteira, mas na carteira de dividendos. Tá, jóia. É, Felipe Villegas, pergunta da Marli. Poderia comentar a tese de investimentos em Cogna 3 no relatório Genoma? Bom, no caso, a participação de Cogna, ela vai numa, num horizonte de mais longo prazo, acreditando que em 2022 deve ser um ano bastante positivo para as empresas do setor educacional. Então, com a questão do processo da reabertura das economias, processo de vacinação, de volta ao normal, eu acredito que vai ser um ano positivo para as empresas do setor educacional. Nas carteiras, por conta de volatilidade, e que eu preciso né, ter um compromisso ali todos os meses, as nossas escolhas ficam para a carteira de small caps com a Cruzeiro do educacional. O Genoma, como tem um perfil de mais longo prazo, Cogna acabou sendo a escolha. Mas lembrando, é uma empresa em turnaround. É uma empresa hoje com os fundamentos são bem ruins. Então, é realmente para aquele investidor com perfil mais agressivo e visão de longo prazo. A gente está falando de elétricas e, e esqueci de comentar, mas na terça-feira a gente tem uma conversa aberta com a Andy. Então, Deilson, coloca por favor aí, tanto no chat quanto na descrição, por favor, na descrição desse vídeo, colocar aí o o link para a live da Andy e lembrando que também na descrição desse vídeo tem o link para a carteira recomendada que o Vilegas está falando sobre ela hoje. Ah, o Dom Didio pergunta o seguinte, pela primeira vez investi numa carteira recomendada, foi a sua de setembro. Quero saber como fazer a transição para de outubro. Bom Denise, agora acho que a gente pode dar o luxo de falar né, que como a corretagem é zero aqui na Genial Investimentos, o que que seria o ideal? Se você quer seguir 100% das carteiras, é, o ideal é que você consiga né, respeitar essas proporções. Então, sabendo que no caso da carteira, por exemplo, em Bovespa, 10+, é 10% para cada uma das ações. Então, levando em consideração que é, se você fez a compra no mês de setembro, né, as ações, umas valorizaram, outras desvalorizaram, mas de maneira diferente, não foi uniforme, a carteira acabou ficando desbalanceada. Então, eu vejo que é importante o que seria o ideal, tá? O ideal seria você vender todas as suas ações e com o dinheiro, né, com o saldo né, que ficou na sua conta, o saldo ali remanescente da venda dessas ações, você respeitando a proporção né, de 10% para cada um, você compra a nova composição. Tá? Então é, seria, esse seria o ideal tá, de você fazer. Caso você não consiga, né, o, o que você pode fazer das empresas que saíram da carteira, você vende a sua, a sua posição e com o saldo que você tem, você compra as empresas que entraram em proporções iguais. Douglas pergunta, Vilegas, Areso é muito caro comparado aos demais ativos da carteira de BOV eh, mais 10, 10 mais. Para manter o equilíbrio, vale a pena comprar a RZZ3F? Isso sim, eu acho que o investidor ele pode utilizar desse desse argumento, desse, desse artifício, não necessariamente ele precisa comprar todas as ações no mercado é, no mercado tradicional, que é com lotes de 100, sim, ele pode fazer tranquilamente pelo mercado fracionário para fazer esses ajustes e tentar seguir ao máximo a, a proporção aí de cada uma das, das empresas na carteira. Luiz Carlos pergunta, segundo o Nishio, gente Eduardo Nishio é o chefe de análise aqui, também cobre é, ações do setor financeiro. Segundo o Nishio, o Bradesco é, um bancão, é o ba bancão mais barato, você acredita em recuperação breve? Assim, Denise, eu consigo ver um cenário um pouco mais positivo para o setor bancário. Eu acho que mediante é, todas as incertezas que nós estamos vivenciando hoje, passando hoje, eu acho que o mercado ele vai seguir ali para o básico. Né? E o básico é você comprar grandes empresas, altíssima liquidez e, de certa maneira, buscar aí por empresas baratas. É o que nós chamamos de value defensive, que seja o, o value investing é o quê? Comprar ações com múltiplos atrativos. E quando você busca esses múltiplos atrativos em setores defensivos, é, eu vejo que os bancos eles poderiam, sim, chamar mais atenção no mercado, pelo menos hoje, se a gente olhar para as movimentações do Ibovespa, é o setor que de maior destaque e maior relevância. Uh, Geraldo pergunta, e que está nas recomendações da Genial, como educacional também é uma boa mais para frente? Olha, eu acho que assim, olhando para as empresas do setor educacional, é, se a gente for olhar assim, os fundamentos, lembrando que, pessoal, não é porque eu coloco numa carteira que uma ação tem melhor fundamento do que outra, tá? No caso, a gente tem o nosso algoritmo, ele identifica ali os múltiplos dessa empresa e preço. Tá? É isso que a gente utiliza para fazer as entradas e as saídas. Agora, olhando assim, a qualidade, a gestão das companhias, o modelo de negócio de cada uma delas, sem sombra de dúvida, olhando para o setor educacional, as ações com os melhores fundamentos são IDUX e a ANIMA. Tá? Essas, sem sombra de dúvida, são as melhores. A IDUX, pela presença no, no setor educacional e cursos de medicina... Perdão, pela presença no, no, em cursos online, né, o EAD, e também é, olhando para cursos presenciais de medicina. Ela é muito forte nisso. A ANIMA, pela qualidade do ensino, né, são escolas aí com reconhecimento muito mais alto, a qualidade é muito maior. E a gente tem a série Educacional, que, que hoje tem uma atuação muito forte no Norte e Nordeste, e a Cogna dentro desse processo de transformação, e a Cruzeiro do Sul querendo aí o seu lugar ao sol. Então, olhando para as empresas do setor educacional, se você acredita no setor tem uma visão de longo prazo, que você, assim como eu, acredito que vai ser melhor nos próximos anos e quer qualidade ao mesmo tempo, ou você compra a Edux ou você compra ânima. Se você quer fazer uma alocação no setor, colocando ali uma pimentinha, uma aposta, Cruzeiro do Sul Educacional ou Cogna podem ser duas opções para a sua carteira. Vou exprimir mais uma pergunta aqui, só porque é do Flávio Campos, nosso amigo, ele manda trocentas mensagens, é um fofo. Flávio, aqui vai sua pergunta: é, alguma ideia para as seguradoras, menino Vilegas? Sim, Denise, a nossa entrou aqui a Porto Seguro. Porto Seguro entrou na, na nossa composição aqui do Ibovespa 10+. Então, diante desse cenário é, em que o, acredito que o mercado vai buscar por grandes empresas, grandes setores, alta liquidez, é, estou acreditando bastante no, no bom desempenho é, até o final do ano, não digo até o final do ano, mas daqui para frente, olhando para o setor financeiro. Quando a gente fala financeiro, estamos falando de bancos e também de seguradoras, e olhando para as seguradoras Acredito aí que a Porto Seguro é a que hoje apresenta os melhores fundamentos. Lembrando que a alta da taxa de juros acaba sendo positiva para essas duas classes de ativos. Galera, quem gosta do trabalho do Felipe Villegas, tenha em mente que todos os dias, às 8h40 da manhã, ele está aqui no Morning Call e às 5h30 da tarde, ele também está aqui, para o fechamento de mercado, fora o grupo, ele manda mensagem o dia inteiro no Telegram. Como é que faz para você receber as mensagens no Telegram, Vilegas? Bom, para quem quiser participar, é só encaminhar um e-mail para research@ginialinvestimentos.com.br. É só colocar no título, né? Quero entrar no grupo do Telegram, enviar o seu nome, celular com DDD e CPF para a gente verificar se você é nosso cliente. Joia, gente. Então, quem não é cliente, favor abrir sua conta usando este QR Code que está na sua tela. Se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum outro programa aqui do canal da Genial. Daqui a pouquinho, então, tem fechamento de mercado. Felipe volta. Felipe, super obrigado. Até daqui a pouquinho, hein? Até mais, Denise. Uma boa tarde a todos. Beijo, gente. Tchau. <música>